Oi gente, como vocês estão? É, Pastor Carlos aqui de novo para mais um momento de Cristologia, para a gente refletir sobre a figura de Jesus, sobre os seus ensinamentos e sobre aquilo que ele deixou para nós como verdade no Evangelho, para nós entendermos não? A, a, toda a situação em volta dele. Hoje eu gostaria de falar de algo que me, me impressionou nesses últimos tempos, vendo o como Jesus ele veio para tirar o medo das pessoas, ele veio para tirar as suspeitas que as pessoas tinham, porque na verdade assim quando Jesus aparece, ah, o, o, o ambiente religioso estava tão deturpado e tão deteriorado que Jesus ele teve que usar frases, ele teve que usar meios, ele teve que usar argumentos para convencer as pessoas que ele era sim um rabi, que ele era sim um, um, um mestre da lei, no certo sentido, porque ele era, mas que ele não era igual a, aos outros, que ele não era daquele tipo. E é assim, a primeira frase que eu vejo, a partir dessa, quando os, os discípulos de João é, é, vem, é, ouvem João dizer, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eles vão atrás de Jesus, eram dois e, eles, e Jesus olha e diz assim, o que, que vocês querem? eles falam, queremos saber onde você assiste, onde você vive onde é o culto, onde é o, o, o discipulado onde é o, o momento de encontro onde é ali a célula, onde é o pequeno grupo que você faz E Jesus disse uma frase. Vem e vê. Você vem e vê. Não tire conclusões apressadas. Venha e veja. Venha e participe. Venha e viva. Veja com os teus olhos aquilo que está acontecendo naquele lugar. Não, então, nós vemos essa resposta de Jesus já para uma pergunta que foi feita naquele momento pelos, por esses é, rapazes, não? que estavam ali há tempos esperando a resposta, esperando aquilo que iria acontecer dali a alguns momentos, dali a algum tempo. Não? E, e outra coisa que nós vemos também, é essa situação de, de, das pessoas chegarem perto de Jesus com um pouco de receio, com um pouco de, de, de desconfiança, sabe? Como eu disse antes, não era fácil. Já tinham vindo vários é, falsos mestres, já tinham vindo várias pessoas com promessas milagrosas de resolver o problema do povo e nada se resolvia. Então chega Jesus... E aí, tipo, nós vemos Nicodemos indo atrás de Jesus de noite, dizendo, olha, nós sabemos quem você é, mas a gente não pode admitir. Mas o povo estava procurando por algo. E Jesus, e Jesus, lá em Mateus 11:28 28, né, ele no finalzinho já do capítulo, ele, então ele chega e diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados do quê? De dogmas de ordenanças que não mudavam as vidas. Não, a lei de Deus é santa. O problema são as pessoas que colocam em obra essa lei. E no período de Jesus, a lei estava sendo usada para massacrar as pessoas. Não para livrá-las do pecado, não para livrá-las das dificuldades, mas para massacrar as pessoas. Então ele fala, e eu, eu Jesus, vos aliviarei. Vos aliviarei. Então ele... A primeira coisa que ele diz, venham a mim que vocês vão receber alívio, vão receber compreensão, vão, vão ter alguém que vos escute, alguém que vos ajude. Não? Depois ele fala, olha, porém, eu, eu, eu tenho como é, colocar em cima de vocês um jugo, e era esse, tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Então Jesus ele se aproxima dizendo: gente, esse é o meu estilo, esse é o meu caráter, esse é o meu modo de ajudar vocês. E eu já antecipo: sou manso e humilde, não sou arrogante e, e, e uma pessoa nervosa, e uma pessoa é, braba. Não, não sou uma pessoa desse tipo, eu sou manso e humilde, não sou uma pessoa que procura é, tirar proveito das outras, não? Então, tipo assim, a, a, quando Jesus faz isso, quando ele faz esse tipo de, de afirmação, acontece que as pessoas começam a confiar em Jesus e começam a... É, porque ele chega com uma proposta diferente. Ele chega simplesmente com uma proposta diferente. E a proposta de Jesus não era a proposta de, de um filho muito bom que estava tentando agradar um pai nervoso, que precisava que a sua ira fosse placada. Não, não, não, não não era isso, Jesus ele veio realmente para fazer aquilo que o pai mandou, mas ele veio também para trazer conforto, ele veio também para ser a solução e a resposta de orações que as pessoas estavam fazendo naquele período. E a cristologia ela trata disso, desses vários aspectos de Jesus, não? Por isso eu repito sempre, vocês entrem lá. Na, no canal do professor Walter Bini, Teologia 1, tem conteúdos maravilhosos, vocês vão aprender muito, é sobre toda a parte da, da Cristologia antiga também, já tem vídeos, tem vídeos em, em inglês, tem vídeos em, em espanhol, tem vídeos, eu, eu acho que até em russo, tem alguma coisa assim, tem várias línguas, não? então vocês... É, prestem atenção, se vocês não entendem a língua italiana, é, vão seguindo esse aqui pelo momento, esse aqui no caso é feito para pessoas de fala portuguesa, mas o que nós então tentamos transmitir nesse momento, que Jesus ele veio como resposta de perguntas feitas há muito tempo de perguntas feitas e ele era realmente a resposta se vocês lembram no capítulo 2 de Lucas quando os pais do menino Jesus, pequenininho ainda em faixas, nos primeiros dias, vão ao templo apresentar Jesus, tinha um homem lá, Simeão, que esperava, ele esperava, ele sabia que Deus iria mandar alguém manso e humilde, alguém manso e suave para poder trazer a resposta para o mundo ele sabia que não era aquele, aquele, aquela, aquele cenário que a religião estava mostrando naquela época que estava mudando as coisas, porque não mudava eram anos e anos e as pessoas continuavam iguais, tristes, não sentiam as suas culpas aliviadas, mas quando ele pega o neném na mão, o bebê na mão, ele diz, Deus Pode me levar, porque os meus olhos viram a salvação e a tua resposta para o povo de Israel. Né? Simeão fala dessa maneira. Então assim, Jesus chega com essa proposta, por quê? Porque ele sabia, as pessoas tinham medo num certo sentido, é um outro rabi, é um outro maestro, mas depois vai começar a colocar pesos pesados, vai começar a colocar dogmas, vai começar a colocar leis que são tão pesadas que a gente não vai suportar Jesus nisso, e não, não, não, não, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, a primeira coisa que ele fala, venham que eu vos aliviarei, ou seja, vou tirar peso, e ele fala, eu vou colocar sobre vocês um jugo, um peso, que não é pesado, porque eu vou carregar o peso pra, por vocês, então ele fala, e aprendam de mim também, eu sou o rabi, sou o maestro de vocês, então parem de escutar o que vocês estão ouvindo dessa turma e ouçam a mim, fixem os seus olhos no meu ensinamento, porque eu sou manso e humilde, ele fala, eu não sou como esse pessoal aí, nervoso e brabo, eu sou manso e humilde, então vocês podem aprender de mim, é, e quando vocês ouvirem, quando vocês começarem a ouvir o humilde e manso, vocês vão achar descanso para a vossa alma, porque era alma cansada. Aí ele fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então assim, olha só, as pessoas aí ouviam isso e diziam... É, e, e, e se maravilhavam, e diziam, nossa, ele fala como alguém que tem autoridade, ele não fala como os outros, ele fala como alguém que tem autoridade absolutamente para falar o que ele está falando, e as pessoas se maravilhavam, a fama de Jesus crescia, não? Mas, Jesus não disse só isso, tinha um outro povo, que estava um, um, em um outro lugar, em um outro momento, em uma outra situação, Jesus também teve que intervir, uma outra é, é, demonstração de quem ele era e é João 10, capítulo João 10 que ele fala que ele é o bom pastor não? que ele fala que ele é a porta das ovelhas e ele diz também assim uma coisa, ele diz, olha as minhas ovelhas ouvem a minha voz, lembra que ele disse antes vinde a mim aprendei de mim e vocês vão encontrar então as, as ovelhas iam para ele, ele fala as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna, jamais, jamais, jamais, jamais perecerão. Uh, não, jamais perecerão. Mas eu, eu, eu, eu sou uma pessoa difícil, Jesus, eu sou uma pessoa complicada. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Uh, o diabo pode arre... não ele A palavra ninguém, ninguém significa ninguém. Ninguém. Nenhuma outra criatura. Nenhum outro ser. Nem anjos, nem demônios. Nem o céu, nem a terra. Nada poderá tirar. Ele diz, olha, ele que está falando, não sou eu. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo <risos> e da mão do meu pai ninguém pode arrebatar eu e o pai somos um então veja bem gente veja bem como Jesus ele tinha uh, o modo o, o ele tinha como é que se diz ele tinha a doutrina ele tinha o dogma ele tinha o jeito de olhar para as pessoas ter compaixão das pessoas e, e de chegar no coração das pessoas. Através disso, esse era o papel do Cristo, o Cristo homem aqui na Terra. Era recuperar o que se tinha perdido. Então ele não veio somente para acalmar um pai que queria destruir o mundo. Não, não, não. Ele veio para ser um homem e para pedir que as pessoas viessem, não a religião, não a um conjunto de dogmas, não a um conjunto de leis, mas ao Filho de Deus. Aliás, ao próprio Deus. Vinde a mim aprendei de mim é isso que é maravilhoso e aí ele, no capítulo 10 ele chega e ele explode com isso né? Ele, ele diz isso ele diz, olha as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu as conheço e eu dou a vida eterna por elas e ninguém as arrebatará da minha mão ninguém pode arrebatar da mão do meu pai né? é maravilhoso né? meu pai é maior do que todos e isso gente é, é, é uma coisa que realmente é, tem um problema, que, que, que, que a, a, as pessoas chegam com, é, com medo ainda hoje, porque a religião tem transformado Jesus em, em um cara mau, em um carrasco, e não é. E não é. é, é você Alguém te fala de Jesus e você chega, chega perto, e, e as pessoas começam com um conjunto, olha, você veio para Jesus, agora é o seguinte, vamos ver se você passa no crivo, Jesus já está dizendo que não é assim. Então, a Cristologia nos ajuda a entender quem é a pessoa de Jesus e o que ele veio nos trazer como resposta para um, um, um, um meio religioso deteriorado e às vezes que dá medo, Jesus vem dizer, vem nos assegurar que ele é o pão da vida, que a gente tem que comer dele, que é, ele é, nos ama, que nós ouvimos a sua voz e que ele nos dá a vida eterna e que ninguém pode fazer, jamais arrebatará das suas mãos. Mas para concluir esse, esse, esse, esse pequeno intervento sobre a Cristologia e sobre a pessoa de Jesus como resposta para, as nossas, para os nossos medos, para as nossas é, demandas e para as nossas é, inquietudes, tem um outro texto, que é maravilhoso João 6 né João 6 é, capítulo 37 ele diz assim olha todo aquele que o pai me dar esse virá a mim lembra lá atrás o de a mim e o que vem a mim e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora não pera aí para você para presta atenção ouve bem de modo nenhum o lançarei fora então qual que é a proposta é o vinde a mim. Ele diz, oh, todo aquele que o Pai me dar, esse virá a mim. Aí ele fala, aquele que vier a mim, todos virão a ele. Infelizmente não, mas ele diz, aquele que vir a ele. <risos> De modo nenhum eu lançarei fora. Ah, mas os meus pecados são muito grandes. De modo nenhum eu lançarei fora. Você não conhece a minha vida, Jesus. Na verdade, Jesus conhece, sim. Ah, mas eu eu continuo pecando. De modo nenhum eu lançarei fora. Você não sabe o que eu fiz no meu passado. De modo nenhum eu lançarei fora. Eu fui assassino. De modo nenhum eu lançarei fora. Eu fui uma prostituta. De modo nenhum eu lançarei fora. Não são minhas palavras. É um texto que Jesus falou. De modo nenhum. De modo nenhum. O problema todo está assim, é, se você pensa, quando a gente, nós temos um amigo e a gente desilude esse amigo, ele nos lança fora. Ele, ele cancela a gente do Facebook, do Telegram, do WhatsApp, do Facebook, ele cancela, ele tira você de lá e você é lançado fora. Jesus diz não, ele insiste contigo, de modo nenhum eu lançarei fora. Pedro, o apóstolo São Pedro se fez encarnar de um demônio, Jesus disse, vá direto Satanás. Ele não lançou Pedro fora. Pedro traiu. Ele não lançou Pedro fora. Não. E, e, e a coisa é muito louca. Até Judas. Jesus o chamou de amigo até o último momento. Tanto a promessa tinha que se cumprir. Mas necessariamente não precisava ser Judas. Tanto o, o homem da iniquidade poderia ser uma outra pessoa. Tinha um monte de gente querendo matar Jesus. Tinha um monte de gente querendo perseguir Jesus. Ele disse, Judas, amigo, ao é que veio. Não segundo o que é dito por aí. Então ele diz... Versículo 38 de João é, 6, ele diz, Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Veja bem como eu disse antes, Jesus não é um filho caprichoso que veio aqui para tentar agradar um pai nervosão e cheio de raiva que queria. Não, não, Jesus é um, uma pessoa que veio cumprir um papel. Não? Lembre-se a voz lá em Isaías, A quem enviarei? Eu. Não? <risos> é, para fazer a minha vontade. Então ele diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, escutem bem, que nenhum, nem um, sabe o que significa? Nem um, nem um, nenhum, eu perca de todos os que me deu. Não, Aí você fala, mas e Judas? Aí ele fala no texto, não menos o filho do pecado, não aquele que fez isso, mas todos aqueles que vieram a ele, Judas não, foi a ele, Judas foi vendê-lo, <risos> né? todos aqueles que vierem a mim, de modo nenhum não serem fora, Aí ele fala, todos os que me deu, não, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E ele fala no singular. Ele fala comigo e fala com você. Então, vejam bem. Jesus, ele realmente é a resposta de Deus para as nossas perguntas. Para as nossas angústias. Então nós temos que parar de ficar fazendo perguntas, porque ele já respondeu as perguntas. Aí você vai, vai para ele e diz assim, olha, é... é, é Eu, eu, eu vou fazer mais obras, eu vou me empenhar mais. Ele fala, não precisa, de modo nenhum eu vou te lançar fora. Eu vou seguir todos os dogmas, de modo nenhum eu vou te lançar fora. Jamais arrebaterão da minha mão. Vinde a mim. Essa é a solução, é obediência. É isso que a gente às vezes não quer. E é o que Jesus está nos trazendo, nos ensinando, na sua Cristologia inteira. Do começo ao fim, tudo é baseado em uma coisa. Deus amando Deus que vem na terra para retornar com o homem para o céu. É assim, ó. Deus desce, pega na minha mão e me leva. Por quê? Porque se for eu que tenho que segurar na mão de Deus, eu posso decidir soltar. Mas se é Jesus que segura na minha mão, muito difícil. Vocês lembram da história de Pedro? Pedro pede, Jesus, eu quero caminhar suas águas. Jesus disse, claro, Pedro, venha. Pedro começa a afundar. A um certo ponto, Pedro lembra das palavras mágicas da password. E qual é a password? Jesus, me ajuda. Quanto tempo demorou para Jesus ajudar Pedro? O tempo de um braço. Ó, longo como esse braço. Jesus estava ali. Não é que Jesus fez um inquérito, ele só esticou o braço e tirou Pedro. Muito simples. Então, gente... O que eu quero é, dizer com esse, é, esse período, esse, esse texto que eu, que eu li aqui para vocês, é exatamente isso. Muitas pessoas tinham medo das promessas de Jesus. Né? Mas nós aprendemos que Ele é fiel, que Ele não pode negar a si mesmo. Não, que Ele não é homem para mentir. E que Ele está pronto a todo momento que a gente quiser, a gente pode perguntar para Ele. Senhor, o Senhor me ama? O Senhor vai me lançar fora? Ele vai falar, não, você vem a mim? De modo nenhum te lançarei fora. Senhor, mas eu não estou fazendo as obras do jeito que eu tenho que fazer. De não é por obras. É o meu amor por você, não é o seu amor por mim. Ele disse, Jesus, ninguém me obriga a dar a vida por você. É, né? Eu dou a vida porque eu quero, eu posso, eu tenho, eu a dou e eu a repreendo de volta para mim. Então, gente. Deus vos abençoe, continuem lendo a Bíblia e sigam Cristologia, Teologia 1, ok? Condividam esse vídeo se vocês gostarem, eu sei que não é fácil, não é fácil né, nesse mundo grande de internet, mas se vocês acharem o conteúdo bom, continuem condividindo que vocês vão ajudar a gente também, a cada dia estar postando mais vídeos, entrem lá no canal do pastor e do professor, Walter Bini, inscrevam-se, contribuem se vocês puderem, porque o conteúdo é muito bom, ok? Que Deus os abençoe e a gente se vê na próxima.